Oi gente, eu sou a nossa avó e eu vim apresentar para vocês o produto mais vendido da linha da S Cosmetics. Ele foi muito solicitado e ele veio e é já o campeão de vendas, mesmo sendo o mais novo. É o sétimo produto, o nosso queridinho. A S-Hialo, aqui dentro tem o hialurônico mais maravilhoso, mais poderoso, com o maior teor de concentração. Ele de verdade propõe o que promete a hidratação do seu lábio. É Revitalips que você quer? Temos. É Hidragol que você quer? Temos. É Bra -Bla -Bla lips que você quer? Temos. Aqui dentro tem hialurônico. Puro e você vai usar da forma que você quiser, para o tratamento que você quiser. A S-Hialo, o hialurônico dos profissionais que querem resultado.